vamos adorar agora o great i am so now we're worship the great i am o grande eu sou the great I am com no, com todo o nosso coração com com toda todas as nossas forças with o our heart In all our strength. Expressando a Ele o nosso adoração, a nossa adoração e o nosso louvor, Amém? Expressing to Him our adoration and worship. Esqueça Amen? tudo ao seu lado agora. Forget everything around you. As coisas que estão aí na sua mente para resolver amanhã. Everything that is in your mind now that you just have to go through tomorrow. E chegue diante do trono do Senhor. And just be before the Lord. Com louvor e adoração, Amém? With worship and adoration. Vamos adorá-lo. Let's worship Him. Nessa próxima música que nós vamos cantar, não se preocupe com as pessoas que estão aqui, mas seja você mesmo e somente se preocupe em adorar ao Senhor. you tonight, for the opportunity that we have to be on your house, and to offer you our worship. Oh Lord, how wonderful it is to be before you, and we want, O oh Lord, with our heart, with our mind, Thank you e dizer que te and tell you that we love you e que a cada dia o nosso and that every day our pleasure de estar na tua is to be in your presence. Por isso, Deus nosso so God, receive our praise e a nossa nesta and our worship tonight para a do teu nome. for your glory. Muito obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Amém. Amen. Sempre... You may be seated. Eu quero liberar as crianças. Enquanto eu libero as crianças, eu quero que você dê um abraço em duas pessoas que não sejam da sua família. Levanta do seu lugar e vai longe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Crianças. Vou orar por vocês. I'm Pai, abençoa as crianças dessa igreja. Father, abençoa a nova geração de pessoas que te amam e te servem. Serve que a you. mente das crianças sejam abertas para receber a tua palavra no poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças Amém. podem ir. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 1. 2. Let's 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 2 1. A palavra de Deus diz assim. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. Declaring unto you the testimony of God. porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. for I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito de poder. verse 4 and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. But in demonstration of the spirit and of power. para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to naught. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos da nossa, para a nossa glória. we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Which none of the princes of this world knew for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. But as it is written: "I has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Agora preste bem atenção. Now pay close attention. Mas Deus nos revelou pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. But God has revealed them unto us by his spirit, for the spirit searches all things, the deep things of God. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre essa visão do sobrenatural. E talvez você possa até se assustar e dizer, mas por que eu preciso saber de algo sobrenatural se eu vivo no natural? A Primeira coisa que precisamos entender é que nós estamos aqui por causa de Deus. Todos nós devemos entender. Buscar a Deus. All of us should seek God. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Do you agree with Todos me? nós precisamos de Deus. All of us need God. Nós temos que buscar a Deus. We have to seek Mas por God. que nós não vemos Deus? But why don't we see God? Muitas pessoas não creem em Deus. Many don't in God. Não fazem caso algum de Deus. They don't think much at all about God. Eles acham que Deus está lá, se é que Ele existe. They think that if God exists, he's over there. E a maioria de nós confiamos Deus nas coisas naturais. And most of us trust in the nós estamos aqui debaixo desse telhado porque nós confiamos que esse telhado não vai cair. we Então nós confiamos no que é natural. So then we trust in what is natural. Nós nos assentamos nos bancos porque nós confiamos que os bancos vão nos sustentar. We sit down on the because we believe they're gonna hold us up. E nós confiamos que vamos ter o nosso salário no final do mês. Então, nós toda nossa vida está praticamente apoiada no natural. Mas então quando nós falamos do sobrenatural, So when we talk about the supernatural, nós não queremos nem saber. We don't even want to know. We don't Por quê? Care. Why? Porque nós não vemos o sobrenatural. Because we don't see the supernatural. Nós não enxergamos Deus. We don't, we don't visualize, we don't mas, see God. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite? But what I want to say to you tonight é que existe algo mais. Is there is something more. E este algo mais é que todas as coisas que são naturais and something more natural estão apoiadas no sobrenatural. Built on the e eu quero que você experimente isso. And I want you to this. Eu quero que você viva isso. I want you to live this. E depois eu vou explicar o porquê que eu quero que você saiba e viva isso. And then I'm Mas para isso eu quero que você preste atenção no texto que nós lemos. Paulo foi um homem escolhido por Deus. Um homem cheio de Deus. A man full of God. Para levar as, as notícias, as palavras, a mensagem. A mensagem de Deus. To take the gospel, the news, the of God. Mas quando ele escreve essa carta, But when he this letter, ele fala algo muito interessante. He says that's very ele diz, quando eu vim falar com vocês, he says, when I came to speak to you, eu não vim falando palavras bonitas. I didn't come words. Eu não vim falando palavras de sabedoria humana. I didn't come speaking to you of em outras palavras, ele diz, eu não vim falando de coisas naturais. Em outras palavras, ele diz, eu não vim falando de coisas naturais. Speaking of natural things. Por quê? Why? É muito importante, irmãos, nós entendermos que a chave dessa pergunta, do porquê ele não falou isso, está no versículo 5. That's found in verse 5. O versículo 5 de, de 1 Coríntios 2 diz: verse 5 of 2 2 says, Para que a vossa fé, que a sua fé, não esteja apoiada em sabedoria humana. Should not stand in the wisdom of men. Agora presta atenção. Now, pay attention. Palavra fé. The word faith. Por que a palavra fé? Why the word faith? Quando Adão foi criado when, por Deus. When Adam was created by God. Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Adam had a perfect relationship with God. O que é um relacionamento perfeito? What is a perfect relationship? Você é casado? You're married? Ou você tem uma namorada ou já teve? Or you have a girlfriend or you've had one? Ou você tem alguém que você ama, um filho, ou filho, ou irmão, ou irmã? Or someone you love uh, uh, a son, a daughter, a brother, a sister, ou pai ou mãe, or mother, or father, ou seja, você tem um relacionamento com alguém ou já teve. seja, você tem um relacionamento com alguém ou já teve. E na sua opinião, o que é um relacionamento perfeito? Opinion, Pode falar. You can say it. Feliz, que supera qualquer coisa. Happy, que mais. Puts up with anything. Fidelidade. Fidelity. Que mais? Hã? What else? Próximo, né? Bem. Bem compromisso close, commitment, amor love amizade comunicação friendship, communication Olha que coisa boa que você falou. Respeito. Respect. Olha, quanta coisa boa num relacionamento perfeito. How many good things do you find in a perfect relationship? E talvez nós estamos falando das coisas que nós sentimos falta nos nossos relacionamentos. And maybe we're saying things that we feel we're lacking in our relationships. Como eu estava dizendo, Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Mas como eu estava dizendo, Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Tinha amor? Tinha amor? Tinha respeito? Tinha fidelidade? Tinha o que mais? Comunicação. What else did he have? Era um relacionamento próximo. Was relationship. Agora, pastor, como é que você sabe disso? Pastor, how do you know that? A Bíblia diz que. Todos os dias, já no final do dia, Deus vinha para conversar com Adão. The Bible says in the of the day, God to speak with E o que Deus criou para Adão era perfeito. And what perfect. Aí você talvez esteja pensando, mas pastor, você acredita mesmo nessa história? Mas that é, claro. Porque se eu não acreditar nessa história, eu não posso acreditar em mim. Because if I believe believe myself. Porque eu tenho um relacionamento com Deus, ou você tem um relacionamento com Deus? Because I have a relationship with God, you have a relationship with God. Mas eu quero que você pense em algo muito importante. But I want you to think of something that's very important. Por que nós não temos o mesmo relacionamento que Adão tinha com Deus? have Por causa do pecado. Because of sin. Isaías 59. 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. It says, Behold, the hand of the Lord is not shortened. E nem o seu ouvido está agravado, ele nem está surdo. Deaf, para que ele não possa ouvi-lo, ouvir você, ou te ajudar. Mas o versículo 2 de Isaías 59. Coloca para mim, se, of, se tiver alguém aí no computador também. 59, então abra a sua Bíblia. So Bibles, Isaías 59, please. versículo 2. Isaías 59, versículo 2. E aí, vejo o que que diz esse versículo. Olha, o versículo 1 um diz que a mão de Deus não está encolhida. It says in verse 1 that the Lord's hand is not shortened. Para que não possa o quê? So that it cannot salvar ou ajudar. That it cannot não é save or help. E depois right? o seu ouvido também não está surdo. It also says that his ears surdo is not heavy. Para que não possa ouvir. Mas a minha pergunta é, por que nós não vemos Deus? Porque nós não temos o mesmo nível de relacionamento que Adão teve com Deus? Por então, Isaías 59, 2 diz. O que, que diz? What does it say? Os nossos, os vossos pecados But your iniquities e as vossas iniquidades your sins. fazem o que? A separação... Entre, entre vós e o vosso Deus. Have done what? Have separated between you and your God. E faz com que ele faça o quê? And does that he does what? O que that ele except, esconda so o seu rosto de vós? He, he has hid his face from you. Para que vocês não sejam ouvidos That he will not hear. Olha que coisa interessante. Então eu posso dizer que o pecado quebrou o relacionamento com Deus. E Porque nós somos pecadores, que não conseguimos ver Deus. que está no Deus. que Jesus Cristo veio para reatar este relacionamento. But Jesus Christ came to reconnect this relationship. Entretanto, não é mais como era o relacionamento de Adão. So much so that Agora precisamos da fé. Now we need faith. Por isso que Paulo tá dizendo: a minha palavra e a minha pregação Paul saying, my message, my não foram palavras bonitas de conhecimento humano. But words of eloquent wisdom, worldly wisdom. Mas, mas como foram as palavras de Paulo? But what, what were Paul's words? Vai lá para para para 1 Coríntios capítulo 2 outra vez, versículo 4. We'll go again to 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Primeira Coríntios capítulo 2, 2 versículo 4. O que, que diz aí? Diz o seguinte. It says the following. E A palavra dele não foi de sabedoria humana, mas foi em quê? His words were not words of em Demonstração. It's not wisdom of men, but of what? Demonstração. Of power. Demonstração de quê? De espírito e poder é o quatro o final demonstration of, the and of power. Então, quando Paulo falava, o que que que acontecia? So spoke, o espírito de Deus se movia. God Uma coisa é eu falar, no, no natural. The natural Mas outra coisa é eu falar no sobrenatural. thing is for me to speak in the supernatural. E o que é falar no sobrenatural? And what is it to speak in the supernatural? Falar no, no sobrenatural. To speak in the supernatural. É quando nós oramos. when we É quando nós damos uma ordem. It's when we give a imperative, a command. Para que algo aconteça That would que não é algo que pode acontecer naturalmente. Uma cura, a healing, um milagre, um milagre, o que mais? What else? Tem tantas coisas. There are so many things. Tudo que nós fazemos no, no, no, nos nossos grupos. Everything that we do in our prayer group. Nós não oramos pelas pessoas? Don't we pray for people? Quantos aqui já receberam alguma bênção no grupo? How many have received some blessing in the group? Na reunião de oração? In the group of prayer? Que maravilha! Quantos oh, aqui já receberam uma bênção? Não importa se foi no grupo, em qualquer lugar. How many have a anywhere? Where? Quem foi que respondeu a sua oração? Who was it that your foi o pastor? Was it the pastor? Não. No. Mas como é mas como é que nós sabemos que Deus responde orações? através do testemunho através da palavra de Deus Então quando nós falamos nós não estamos falando coisas de sabedoria humana so we speak, Nós não estamos falando você pode ir para a universidade e não aprender nada sobre Deus We're not saying you go to university and learn nothing about God Muito pelo contrário na universidade vão te ensinar que Deus não existe exist. Vão te ensinar que a história de Adão e Eva é uma fantasia eles vão te ensinar a você ficar cada dia mais longe de Deus. They're going to teach you every day how to be further and Agora, não. Paulo, Paulo fala disso. Quando ele fala da sabedoria, ele compara a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. When he versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. We speak wisdom among them that are perfect. E aí, olha só. So. Não porém a sabedoria deste mundo. Yet not the wisdom of this world. Porque a sabedu, nem a sabedoria dos príncipes deste mundo. Neither the wisdom of the princes of this world. Porque a sabedu, o que é que acontece com a sabedoria deste mundo? Why, what happens with the wisdom of this world? Ela se acaba. It runs out ela muda changes olha durante muitos anos ensinaram que ninguém poderia comer a gema do ovo look for many years they taught that nobody could eat the yolk of an egg já ouviram falar nisso quantos aqui já jogaram a gema do ovo fora para não porque tem muito uma concentração de colesterol how many have ever thrown out the egg yolk because it's a high... Vamos, mãos, confessa! Quem aqui já? Je... Confessa! Ah, eu, eu, evitava até comer o ovo. Look, I would even avoid eating the egg. Imagina? Eating an egg. Porque that. disseram que se comesse muito ovo, você ia morrer de colesterol alto. Because they said if you ate too many eggs, you were gonna die of high cholesterol. Aí agora descobriram And now they discovered que de alguma maneira, way, se você comer a gema do ovo, o seu organismo organismo é o colesterol que vem da gema do ovo. yolk. E quando eu li, Oi? Ah, tá. Ela de sempre soube disso. Diz, mas... I knew that. mas veja bem. But look olha que coisa interessante. Look how Presta atenção. Por que, que eu estou colocando here. essa história aqui do ovo, da gema e do colesterol? É que a sabedoria do homem passou não sei quantos anos enganada. Mas Deus criou um organismo que sabe bloquear a But God, o colesterol que vem da gema do ovo. God created the organism to know how to block the cholesterol from the egg yolk. E quantas outras coisas disseram que isso era um problema, que isso fazia mal, e agora descobriram que não faz mais mal? And how many other things have they said? Oh, this causes problems. It'll be bad for you. Now they're discovering it doesn't do any harm. Recentemente descobriram que as mulheres que fazem mamografias que não fazem não, não tem incidência nenhuma. Recently, a diferença da, de câncer. Recently they discovered there's really no difference between women who do a, a mammogram or don't in regards to how many have cancer. E quantas mulheres sofrendo para fazer um mamograma? And how many women suffering to do a mammogram? estão entendendo o que é a sabedoria do homem? Do you know, are you understanding what wisdom is é o que Paulo está like? dizendo. That's what Paul is Nós estamos falando da sabedoria de Deus, não da sabedoria do homem. We're talking about God's wisdom, not wisdom of men. Porque a sabedoria do homem se acaba, ela muda, ela perece. A sabedoria do homem It Aí no versículo do céu diz, mas nós falamos da sabedoria de Deus. Says, wisdom, que esteve oculta por muitos séculos. Que esteve oculta por muitos séculos. Que nenhum, oculta atenção nisso, nenhum Que príncipes preste mundo nisso, nenhum dos príncipes porque se eles tivessem conhecido eles nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. olha que coisa interessante. Look how interesting. Depois no versículo 9, Again, in verse 9, preste atenção, hein? Pay O que eu quero que você aprenda. I want you to learn this. O versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O verso 9 diz: Mas como está escrito, Eye has not seen, nor ear heard. O que mais? Nem jamais penetrou no coração do homem. And what else? Neither has entered into the heart of man. O okay. que? As coisas what? que Deus preparou. The things which God has prepared. Para quem? For who? Olha só, for them, eu vou então vou vou vou parafrasear. So I'm just this. Nunca ninguém viu. It says no one has ever seen um homem natural. A natural man nem ouviu. A natural man has never seen nor heard nem jamais veio ao seu coração. Nor has it ever come to his heart aquilo que Deus tem preparado that which God has prepared para aqueles que, amam, que the, o amam. For those that love him. Eu sempre pensei I que esse versículo era a respeito do futuro nosso that, no céu. That this verse was talking about our future in heaven. Realmente ninguém viu, não viu, não vai ver. I always Só quando eu chegar lá. when I get there. Mas sabe que eu estava totalmente errado. But you know I was completely wrong. Porque de fato o que Deus quer revelar para nós é agora. Because in fact, what God wants to reveal to us is now. É hoje. It's today. E o que é que Deus quer revelar? And what is it God wants to reveal? A sua sabedoria. His wisdom. O relacionamento perfeito. The perfect relationship. Através da fé. Lembra que eu falei da fé? Remember what I said about faith? O relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Faith was broken because of sin. Jesus veio para restaurar o relacionamento. Jesus came to restore the relationship. Agora existe uma esperança. And now there is a hope. Que esperança é essa? What hope is this? O Espírito de Deus. The Spirit of God que é dado por ele. That is given from Him. Ele entra dentro de nós. It enters into us. A Bíblia diz que ele sabe todas as coisas The Bible says that he knows all things. Ele penetra todas as coisas. He penetrates into all things. Até mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o versículo 10. Look at verse Ele diz que essas coisas Deus nos tem revelado através de quê? Says, them to us through what? Pelo espírito, espírito. By his spirit. Espírito de Deus com a letra maiúscula. Olha só. Versículo 11. Porque qual dos homens, qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Man things of a man, save the spirit of man which is in him. Even so, the things of God knows no man but the of God. Então o espírito de Deus sabe todas as coisas. So the spirit of God knows all things. o espírito de Deus nos revela as coisas. And the spirit of God reveals things to us. Agora, para quê? Now, for what? É agora que eu quero que você entenda mais ainda. And this is what I would like for you to understand even more. Você pode não ter ido a Ido à universidade. You may have never gone to university. Você pode não ter muito entendimento das coisas. You not have a whole lot of about você pode nem saber falar corretamente. You may not even be able to speak Mas isso não impede você de ter a sabedoria de Deus. But that keep you from God's sabe para que, que serve you a revelação know, de Deus? sabe que a revelação de Deus serve para para que nós possamos viver a nossa vida diária That we might live our daily life em vitória com Ele. Em vitória com Ele. Lembra que eu disse que eu fui ao Brasil para eu queria estar lá para ver meu pai? Lembro, eu disse que eu fui ao Brasil porque eu queria estar lá para ver meu pai. Eu comecei a orar e disse Deus, eu quero eu quero ir no momento certo. Eu falei para vocês, não falei, Junior? Não me deixa nem adiantar e nem atrasar. O Senhor foi me mostrando passo a passo. Até que chegou o um momento que eu disse assim, ah, essa semana tem que ser. Until the time came that he said. This week, it has to be this week. E era terça-feira. E Eu comprei minha passagem para sexta-feira. E a Edileuza falou assim: "Por que, que você não deixa para ir segunda-feira?" Ela disse: "Why you wait to eu, go on Monday?" Eu disse: "Não, eu não posso ir segunda-feira." Eu tenho que ir agora. Senão eu não alcanço meu, o meu pai em vida. Quem falou isso para mim? Ricardo? Foi o Ricardo? Was it Ricardo? Não. Ele no. não é a quarta pessoa da Trindade. <laughs> Quem falou isso? Who said this? O espírito de Deus. The spirit of God. É o espírito de Deus que te guia para tomar decisões das mais simples às mais complicadas. It's the spirit of God that leads you to make all your decisions from the easiest to the hardest. Se você ama a Deus, If you love God, você vai buscar a Deus. Then you're seek God. E se você busca a Deus, isso mostra que você tem fé. And if you seek God, that shows that you have faith. Porque você não está vendo com o natural, mas você está vendo com o sobrenatural. Because you're no longer seeing through the natural, but with supernatural. Você não está vendo Deus aqui. You're not seeing God here. Mas Ele está aqui. But He is here. Por quê? Why? Porque Ele prometeu he que onde estiverem pelo menos duas pessoas at least two or three people reunidas no nome dEle, were in his name, Ele estaria no he, meio deles. He would be in the midst of them. Então, quando nós estamos nesse, nesse lugar, so when we're in this place, nós podemos falar com Ele. We can speak to him. Nós podemos dizer, Deus, say, eu preciso de Ti. I need you. Deus pode tornar os detalhes mais complicados da sua vida em detalhes mais simplificados. Onde é o problema da sua vida? Ah, pastor, meu problema é financeiro. Então você precisa de Deus no sua na sua vida well, só then, financeira? Não, then, em tudo. Then do you need Deus just in your financial life? No, in everything. Porque Deus não quer simplesmente consertar suas finanças. O que Ele quer é consertar o seu relacionamento com Ele. Ele quer falar com você. Ele quer te ouvir. Você já viu um relacionamento que você não ouve? Imagina um relacionamento com a sua esposa. E ela fala não é, ela não é muda She talks, she's not a mute, e você right? e você não é surdo and you're not deaf. mas aí você entra em casa você quer saber se o almoço está pronto and you know if lunch is ready. antes de chegar em casa before you get home, como é que você faz What do you do? Telefona, né? You call her, right? Mas se se a sua esposa não fala, ela vai ouvir você, mas não vai responder. But if your wife is mute and she's pronto hear you, but she won't answer. Você só vai saber que o almoço está pronto ou não quando You're chegar em casa. You're only gonna know if lunch is ready or not when you get home. Esse, esse relacionamento tá bom, tá? Você já, já viu huh? que tem casais que gostam de brincar de mudo por semanas? You know, like Ficam com it. raiva e não responde mais. Tipo, não estou aqui. Tipo, não estou aqui. Esse relacionamento é bom, é bom? Huh? Não? Não. Ah, pensei que era bom porque oh, todo mundo gosta I de brincar assim. I thought it was good. Everyone likes to play that way, <risos> <No>? <risos> Mas você sabia, você gosta de ser ignorado? Do like be ignored? É a melhor coisa, não é não? It's the best thing ever, huh? Nossa. Hum. Meu amor, onde está minha toalha? So my love, where's my towel? E, e o amor and uh, and your love uh, you know lá, lá, lá, lá, lá, lá, você viu meu sapato did you see my shoes lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. que maravilha não it's just wonderful ignorado, isn't it? to be ignored acho que é uma das piores coisas no relacionamento i think it's been, it's the worst thing in a relationship você sabia que todos nós de alguma maneira fazemos isso com deus did you know that all of us in one way or another do this with god Deus está lá, oh, meu filho. God's there. Oh, my child. Dá um beijo no seu pai. Give a kiss to your dad. E você lá, lá, lá, And there, lá, lá, lá. <risos> que nada? Never. Paulo disse que quando ele falava, Paul said that when he would speak, ele demonstrava o poder do espírito. He was demonstrating the power of the spirit. Para que a fé dos irmãos não estivesse apoiada em sabedoria humana. And that, was so that the faith of the brethren would not be standing on the wisdom of men. Então, o que Deus tem feito na sua vida? So what God has done in your life? É a resposta que você precisa para apoiar a sua fé. E não ficar acreditando no que o diabo sopra no seu ouvido. Que o diabo diz tudo de você. Porque o diabo diz tudo de você. Ele diz que você é feio. He says that you're ugly, que você é gordo. Que você é careca. That you're bald, que você é velho. That you're old. Aí sabe o que que, que que você diz pro é o diabo? O, o diabo, diabo diz isso. Aí sabe o que ele diz pro And diabo? And then you know what you know what you say to the devil? Eu não sou assim não. I'm not like that. No. Eu sou bonito. I am handsome. <risos> que careca o que, rapaz? What bald? What are you talking about? What fat? I'm not fat. Mas sabe por quê? But you know why? Porque Deus nos fez a Sua imagem e a Sua semelhança. Because God created us in His image and His likeness. Você acha que Deus é feio? Do you think God claro is ugly? que não. No. Deus é lindo, God is beautiful, maravilhoso. Wonderful. Deus é o maior presente God is the greatest gift que Ele mesmo se deu para nós. Vamos ficar em pé. Let's stand up, eu quero que você ore agora com esse conhecimento de Deus. I want you to pray with this of God. Você não está. Eu não quero que você fale. Para você ou para alguém que está perto de você Quero que você fale com Deus Pare de ignorar Deus Fale com Ele assim, olha, eu vou te dar uma sugestão Diz assim, Deus, se Tu queres se relacionar comigo Abre os meus ouvidos Abre os meus olhos Quero sentir Tua presença Continue pedindo isso pode começar e eu quero sentir tua presença Deus. Continue asking this. You can start asking for it. Oh God, I want to feel Espírito your presence. De Deus, manifesta-te a cada um neste momento. Manifest yourself to each person at this time. Que aqueles que estão pedindo Pai sejam atendidos. Ninguém pode te encontrar se tu mesmo não te revelares. And no Senhor. one can find you if you don't reveal yourself, O oh Lord. Então Deus te revela para estes para cada um dos teus então, Deus, filhos Deus, visita agora, Senhor. Visita agora, Deus, que essas palavras não sejam apenas palavras. Confirma essas palavras. Dá um sinal para os teus filhos que tu estás ouvindo. Senhor. Toca nos corações. Cura agora enfermidades. Pai. Restaura o ferido. Aquele que está abatido e triste, Senhor. Traz agora a alegria que só tu podes dar. Senhor deus tu és o nosso pai god you are our father nós te amamos senhor We love you, Lord, de todo o coração with all our heart em nome de jesus in the name of jesus amém, amém. Eu, eu encorajo você i encourage you a continuar o seu relacionamento com deus to continue in your relationship with god fale com deus talk to god todos os dias every day. e procure ouvir deus and try to seek to listen from god todos os dias. Every day, Deus fala. God speaks. Ele sabe como falar. He knows how to speak. E você também fale com ele. And Que Deus abençoe seu coração. God bless your heart. Pode sentar. You may all be seated.